Fala, fala galerinha! E esse é só... Eu sou o Norberto Cara... e esse é mais um Elefante Literário com as nossas leituras do mês de agosto de 2017. Eu tempo que a gente não fazia um vídeo de juntos. Fazia, porque, porque... porque não dava fácil. Não dava fácil. <risos> Vou começar então falando sobre o primeiro livro que eu li, na verdade os livros não estão em ordem, mas o primeiro que eu li foi 15 Dias, de Vitor Martins, que é o livro desta capa aqui. É um livro super divertido, com um personagens super que eu queria ser amigo, personagens super que meus amigos têm a ver, sabe? É um livro que você consegue se identificar, se relacionar. O drama todo aqui vai se relacionar em torno de... É o nome deles? Felipe e Caio. Felipe, ele é gordo e gay, e é meio assim, né? De sair de casa e tal, ter amizades. Só que aí, um dia de repente, ele descobre que Caio, que é o crush dele da infância, que é o vizinho dele, gato, vai pra casa dele passar 15 dias. Então, né, esse é o mote central da história, e a partir daí que tudo vai se desenvolver. Como eu já disse, é um livro super divertido, um livro que eu indico a todo mundo, um jovem adulto necessário, né, e, enfim, muito bem-vindo à nossa literatura nacional. Obrigado, Vitor Martins, por ter escrito isso aqui. O livro que eu li esse mês foi O Conto da Aya, e, minha gente, eu não falar muito sobre ele, porque eu quero fazer um vídeo especial para este livro. E eu só tenho a dizer que, o quê? Que é uma distopia. É muito doido porque o livro foi escrito em 85. É uma distopia de, acho que é Margaret Atwood, a hum. autora. E vai falar de uma sociedade que o governo levou um golpe de uma galera, assim, um regime teocrático, uma, uma coisa bem religião fervorosa. E aí, as mulheres perderam todos os seus direitos. Elas não podem nem, nem ler mais. Meu, sabia, não, eu sabia isso não, também. Eu sabia que tem uma coisa com as mulheres, é, só. e aí tem um grupo de mulheres que são chamadas de Ayas, que a história é narrada por uma delas, que elas são meio que separadas da sociedade exclusivamente para procriar. Ou seja, os grandes comandantes né, de grandes patentes meio que mensalmente estupram essas mulheres pra ter seus filhos com suas Pequeiro, mulheres que tá. são inférteis. Então assim, é um livro pesado. É do jeito que eu gosto. <risos> menina? Eu achei... menina? É, são todas inférteis e só elas podem ou não? É. Opa. É porque assim, é num mundo, é numa sociedade que, tipo, tem muita radiação, muita poluição, é. então a natalidade tá, tipo, Entendeu? quando nasce uma criança saudável é... Uma maravilha. É uma história muito louca, mas é uma história muito atual. Assim, a gente consegue fazer muitos, muito, muita relação com o que a gente tá vivendo, infelizmente. E lógico que em, em pequenas proporções, né? De todos esses grupos mais radicais, religiosos. Mas eu vou fazer um vídeo especial sobre isso. E, meu Deus do céu, tanto livro como série que também já vi. E ninguém fica bem com essa história. Li também no mês de agosto O Fantasma de Anya. Tanto, na verdade, é 15 dias, quanto Fantasma de ânia quanto alguns dos próximos livros, ou um, talvez. Eu já falei sobre eles aqui no vídeo de Book haul, então qualquer coisa corre lá também pra assistir, porque aí você fica sabendo de outros livros. O Fantasma de Ania vai contar a história desta garota, que não está conformada com o seu corpo e não tem um relacionamento muito bem com sua família, muito bom com sua família, não tem muitos amigos, além de showban que é a amiga dela, né? Ela é meio espiritada assim, a ah, louca da vida. E um dia a Ana tá passeando de repente no bosque quando cai num buraco. Quando ela cai nesse buraco, ela encontra uma fantasma, que até agora eu acho que eu não sei o nome. Não lembro. E aí a fantasma vai dando algumas dicas pra ela sobre relacionamentos e tudo mais, dicas que não são tão legais assim, né? Anya segue porque ela meio que não sabe das coisas, mas a gente que tá lendo sabe que não é assim a maneira de se viver. Daí, pronto, essa amizade dela vai tá crescendo, crescendo, até um ponto que a não consegue mais se desvencilhar, Dessa fantasma e ela quer que a Ania fique com ela para sempre. Então, pronto, esse livro é um livro que vai tratar muito sobre relacionamento, sobre como você tratar as pessoas, sobre melhorar a sua relação com, as, com outras pessoas e as atitudes que você toma para isso. Tanto que é um livro que ganhou prêmios para jovens, porque é um livro que passa uma mensagem e é um HQ que tem um traço muito bonito, né? Eu acho bonito e fácil. O que eu fiz em agosto foi Entre Estantes, de Olivia Pilar, e foi indicação de Maíra do All About the Book, e assim, isso já foi resultado da minha pesquisa, né, sobre visibilidade lésbica, porque é um livro que traz um romance lésbico entre duas negras, e é, é, eu achei muito massa isso, porque tem duas representatividades aí contempladas, então é uma história bem curtinha, bem curtinha mesmo, e eu li, assim, em alguns minutos, porque é bem curtinha, e... <risos> é curta? <risos> Ah, eu não sei, eu tenho medo de falar qualquer coisinha e é entregar mas, Ah, spoiler Mas lá, vai assim se tratar ali Uma história meio que na biblioteca, né? Entre ah. E aí duas pessoas vão se conhecer E aí a história vai se de, assim, desenvolver a partir disso Li no mês um livro bacana Não foi o melhor livro da minha vida Mas foi divertido Comportamento altamente ilógico do John Corey Wally Eu vou só mostrar rapidinho e tirar Solomon é um menino que não sai de casa nos últimos três anos Porque, enfim, porque ele tem um, teve um ataque Certa época na escola e teve um, uma situação que foi muito constrangedora pra ele, e a partir daí ele decidiu que não ia mais sair de casa. Tranquilo pra ele, sabe? Não, tipo, ele fez normal, uma pessoa de boas. Aí tem Lisa, que é essa menina também espivitada. Já tem pessoas espivitadas aqui nesse <risos> livro, né? Ela tem é tipo, ah, entrona, não sei o quê, só que é uma pessoa gente boa. Que ela tá prestes a entrar numa faculdade de psicologia, só que pra isso ela precisa fazer uma redação. E ela vai fazer uma redação sobre quem? Sobre Solomon. Que ela conhece porque era da mesma escola que ela, né? ela vai lá, meio que força uma amizade, e essa amizade acaba se desenvolvendo de verdade, né? Eles tem uma relação bacana. Aí também entra quem? O namorado de Lisa no meio dessa amizade, porque ela traz eles, né? E eles ficam nesse grupinho de três. Só que relacionamentos inesperados vão surgir entre eles ali. Não direi quem, né? Vai ficar aí no ar o mistério, porque na verdade o livro também deixa esse mistério na contracapa e nas orelhas. É um livro super legal, que vai tratar dessa questão da amizade, da, da relação sincera, né? Falsidade, às vezes um pouco, né? E como você... Também relacionamentos. Eu também relacionamento, eu tô uma coisa familiar. Uhum. É um livro que eu me diverti bastante também em alguns momentos. Faz você refletir um pouco sobre né, as escolhas que você tem pra sua vida, o que você. O, pap, o seu papel na vida hum. de outras pessoas. É tá entendendo? Tipo isso. Por último, eu vou falar aqui de outro conto de livro Pilar, que foi. Tempo ao tempo e também vai se tratar de relacionamento lésbico entre duas meninas negras. E é muito legal porque esse é um pouco diferente do passado. Ele vai trazer recortes das, da vida delas duas. São duas amigas de infância e a gente vai conhecendo elas pequenas. Aí depois pulo pra uma cena delas mais adolescente, aí depois pula pra uma cena delas na faculdade, e aí a gente vai conhecendo e meio que entendendo nas entrelinhas o que é que se passou durante a vida delas. E foi também uma leitura super rápida, bem curtinha, que vale também muito a pena. Porque é, é para aí, é legal e achei super bacana. Gente, um livro muito legal que eu tava querendo ler há bastante tempo. Ah, Bom dia, Verônica. Nossa, esse Bom, é muito massa. Muito legal, não esperava. Quando eu comecei a ler, na verdade eu comecei a ler meio desacreditado. Queria, mas tipo, ah, não, tô com tantas expectativas. Eu, quero, eu tô com muita expectativa. Boy, foi super legal essa leitura. Verônica, ela é, é na verdade ela é policial, mas ela trabalha como secretária nessa delegacia pra esse cara que é babacão. Um dia aparece uma mulher na delegacia dizendo ai, ah, queria fazer uma denúncia, não sei o que, um relacionamento muito triste e tal, chorando. E Verônica vai ajudar ela, né, vai pegar um copo d'água. Quando ela volta, assim, a mulher simplesmente se joga da, da janela. Ela se suicida, essa é a primeira página. Que Aí depois disso, ela recebe uma ligação de outra mulher pedindo ajuda porque o marido dela faz alguma coisa com mulheres, coisas estranhas, e tipo, ela fica, peraí, não sei o que, só que o delegado não quer ajudar, minha gente, ele não quer procurar nada sobre o caso da mulher que se matou e queria dizer a ele, só que ele não, não se abriu pra, não quis saber de nada e ele também não quer saber nada desse outro caso, aí ela pega e vai atrás dos dois casos, ao mesmo tempo, né? Fazer meio que uma ligação entre eles. E tem muita coisa bizarra nesse livro. Muita! Ai, eu ui! Ficar Vai ficar puta? em é determinados momentos. Boy, é muito bizarro, muito... Eu não vou nem dizer nenhum dos temas que tenha que tratar, porque eu acho que seria um spoiler legal, assim, grande. Eu a você descobrir o que é, porque eu fiquei de cara. Tipo, não acreditei. Nota 10. <risos> ok, 10, 10. Amei. Oh, <risos> E eu vou só comentar aqui sobre um livro que eu comecei a ler, porém não terminei, que é Golem e o Gênio. Comecei a ler no um projeto de Thalita, do canal Thalitando. Era, minha gente, era dois capítulos por dia, não consegui o mês todo terminar. É porque começou a faculdade, ficou difícil. Mas é um livro bacana, passei da metade. Eu tô quase no final já. Ah, eu tô bem acostado. Mas eu pretendo terminar de ler, tá? Quem já leu, deixa aqui nos comentários o que achou, porque até agora eu tô achando super bacana. Falaram que quando eu comecei a ler, eu pensei que era tipo aventura, uma coisa bem pra cima. Só que não, só que eu já tinha ouvido falar na realidade também que não era, sabe? Só que eu tinha esquecido disso, mas quando eu me ambientei, ficou de bolso. Tipo, a história é se desenvolve legal, dos personagens é. Mas vamos ver o que é que vai dar Aqui no box de descrição tem link pra todos esses livros Então vamos comprando e vamos lendo junto Sim. com a gente Se inscreve no canal se não for inscrito Fica ligado em todas as redes sociais e deixa o seu like Valeu! Valeu. Também <risos> <risos> Também foi negação de Maíra Devo vários então Amei. Foi. Ah, foi top. Tu tem é mais ainda? Não. tá. Eu vou sair ainda. É. Ok! Tô aqui, Só some. Ok. <laughs>